Falando que tem muita gente espalhando aí fake news Na internet, e tá falando que se rodar com a moto sem placa Ou a placa levantada, vai ser preso E eu quero explicar pra vocês o que, que essa nova lei fala, tá? Explicar o, que, que, o que, que vai acontecer com se você adulterar a placa Ou se você andar com a moto sem placa, tá? Vou explicar certinho no vídeo de hoje e vou também deixar o link da reportagem é, na descrição do vídeo, tá? Então, se você continuar com alguma dúvida, clica, clica aí no link da descrição. Aí você vê a matéria completa do pessoal explicando também, beleza? Espero que vocês curtam. E é o seguinte, família: é, foi lançada essa nova lei, é, foi mais pensada para o roubo de carga, tá? Não tem nada a ver com o pessoal que anda de moto, que tira a placa. O que acontece? O pessoal tá confundindo bastante, achando que vai ser preso. Mas, não vai. Se você for pego, é, tampando a placa, por exemplo, o pessoal coloca a máscara em cima da placa para tampar. Sacolinha, fita... Fita adesiva, qualquer tipo. Qualquer coisa que você utilizar pra tapar a placa. Ou até mesmo pro pessoal que já anda sem placa, né? O pessoal vai lá, tira o parafusinho da placa Mercosul e, e sai sem placa aí pra rua. Principalmente aí no Natalzão, né? Que o pessoal de pé na moto e anda com ela de pé nada. Isso vai continuar sendo penalizado como infração grave, tá? Gravíssima, na verdade. Que é multa de R$ 293 reais e 7 pontos na CNH. Então, família, é... anda certinho, tá? Não, não faz, não tenta andar sem placa aí não, para não dar dor de cabeça para você. Mas fica tranquilo, se caso isso acontecesse Você não vai ser preso tá? Essa nova lei aí mudou mais Por causa do roubo de carga Porque o que acontece Tinha uma brecha na lei Antes Que O pessoal que usa reboque Aquele reboque de caminhão Adulterava, clonava a placa E isso não estava tipificado no, Na lei brasileira não era não dava como crime. Dava como crime somente o veículo, que é, a, que é o cavalo, né? A frente do caminhão. Que puxa onde tem o motor. Esse sim era crime. Mas a, a carreta não era tipificada como crime. Aí o pessoal agora aumentou. É a lei. Colocando como crime com prisão de 4 a 8 anos. O pessoal que clonar ou adulterar chassi da de rebox, que são esses de caminhão, né? Que o pessoal que rouba carga eles costumam clonar a placa do da carreta, adulterar O chassis. Vixe, eu tô aqui na faixa dupla e a polícia também tá ali na frente. Então, família. Nem sei de onde que é essa polícia O que acontece Se você Se você for pego Sem placa da moto De carro serve a mesma coisa tá Se você tirar uma placa do carro Ou duas placas, duas placas Da frente e da trás Você vai ser enquadrado Na lei de trânsito infração gravíssima Se você adulterar Ah, você adulterou Tá andando com um bode um veículo com placa clonada Se você clonou a placa da moto É crime fazer isso A pena é de 3 a 6 anos E se você for pego com placa clonada De veículo industrial Que leva carga Como caminhão, por exemplo Aí a pena aumenta Que é de 4 a 8 anos É basicamente isso é A lei, tá? A lei ela foi... Pensada para aumentar a pena para quem pratica roubo de carga e não para o pessoal que anda sem moto aí na quebrada, sem, sem placa, tá? E para o pessoal que faz bode, anda com o veículo clonado, tanto carro quanto moto, clona na placa, aí também é crime. Que é a pena aí que eu falei para vocês três 3 a 6 anos já era crime continua sendo o que mudou mesmo foi essa questão do que até mês passado até antes dessa lei o reboque não era enquadrado como crime então se você tivesse uma carretinha por exemplo no carro e tivesse com placa, placa clonada é não seria crime e agora é então eles aumentaram ampliaram a essa lei para para coibir mesmo esse tipo de. De roubo, né? Que eu acho, eu acho bem legal. É bom ter feito isso. É bom pra gente, tá? Pra gente que anda certinho. Pra, pra coibir mesmo o roubo de carga. Que roubo de carga é ruim pra todo mundo. É ruim pra. Pro pessoal Da transportadora, que aí o transporte. Por exemplo, o frete. Pra você aí que faz. Quem faz compra da internet, você paga o frete. E como algumas algumas mercadorias tem é muito visada para roubo eles têm que investir em segurança é colocar escolta no caminhão por exemplo mais rastreadores no caminhão seguro e tudo isso reflete no preço do frete que você paga então se por exemplo você faz uma compra aí no mercado livre amazon é, americanos qualquer site aí de, de compra você paga o frete se tiver tendo muito roubo, com certeza o valor de frete vai aumentar. Porque eles vão ter que gastar mais para transportar aquele tipo de objeto, entendeu? Então influencia todo mundo a população, o caminhão, da mesma forma que se aumentar o diesel, aumenta o valor do frete também. Essa questão aí da segurança também aumenta, tá? Então, o pessoal aí aumentando a pena para quem rouba a carga. Clona, anda, anda com um veículo clonado é bom pra gente também, tá? Porque vai diminuir os roubos e tomara que abaixe o valor dos fretes aí. O pessoal que compra pela internet, eu pelo menos compro bastante coisa pela internet, sempre tá chegando. E até mesmo se você vai no supermercado, todas as coisas do mercado vêm por caminhão. Entendeu? Coisa de farmácia, farmácia também são produtos que são extremamente visados para roubo Produto farmacêutico Se não tivesse roubo de produto farmacêutico, tem certeza que os remédios aí na farmácia Seria mais barato Beleza família, esse vídeo aí é mais para deixar claro para vocês Que viram essa notícia, ficou com uma dúvida, ficou com medo de, Sem querer acontecer, às vezes pode acontecer de quebrar a placa, por exemplo da vibração da moto, às vezes quebra a placa, cai no chão. Aí você vai ser preso? Não, você não vai ser preso, você vai tomar uma multa. Gravíssima, mas preso você não vai. Fechou, família? Espero ter esclarecido a dúvida de vocês aí. É nós, estamos junto. Até o próximo vídeo. Marcha na 160.